Mediante a escalada da tensão entre Estados Unidos e China, vou estar trazendo aqui para vocês agora a matéria que fala sobre a chegada de autoridades americanas em Taiwan, o que a China reprova completamente. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy, chegou a Taiwan nesta terça-feira iniciando uma visita que Pequim tinha divertido contrariamente, dizendo que isso prejudicaria as relações sino-americanas. Na chegada, a norte-americana deixou uma mensagem clara para a China dizendo que o compromisso dos Estados Unidos com uma Taiwan democrática é mais importante do que nunca. A visita de nossa delegação do Congresso a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan. A solidariedade da América com os 23 milhões de habitantes de Taiwan é mais importante hoje do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia. Pelosi está em uma viagem pela Ásia que inclui visitas anunciadas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. A China reivindica a autogovernada Taiwan como sua. E um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que, no início desta semana que qualquer visita de Pelosi seria uma interferência grosseira nos assuntos internos da China e alertou que o Exército de Libertação do povo chinês nunca ficará de braços cruzados. O avião havia deixado a capital Malaia de Kuala Lumpur às 4h42 no horário de Brasília e voou para o leste em uma rota que contornava o mar da China Meridional. A autoridade dos Estados Unidos acrescentou que funcionários do Departamento de Defesa estão trabalhando 24 horas por dia para monitorar qualquer movimento chinês na região e garantir um plano para mantê-la segura. Bom, ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa mostrar para outras pessoas. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.